Então galera, uh, eu tô querendo passar no começo do vídeo, só pra avisar que uh, o cara que fez uh, essa intro, é preciso vocês passarem, né, no canal dele e todo mundo se inscrever lá, por favor cara, o cara merece, o cara merece muito mais do que eu tenho de inscritos, porque mano, o cara é foda, ele, além dele saber fazer intro de Minecraft, ele sabe fazer intro 2D. Então passar um canal desse cara, por favor, para ajudar o cara e bora pra dentro. Tô... Fui. Uh -huh. oh, ah, Tá, parei Lembrando, eu que fiz essa, a minha, o meu banner e a minha logo do canal Então, falou Você parece diferente de antes. Tá, em primeiro lugar. Vai se foder, filho da puta!